Primeiro passo para ajudar o seu filho a lembrar do que ele aprendeu é reconstruir a memória através de perguntas abertas. Como que é isso? Uma vez que você, o seu filho estudou alguma coisa ou aprendeu algo na escola, você deve começar a fazer perguntas abertas para ele, tá? O que, quem, quando, onde, como... Por exemplo, filho, você leu um, um capítulo do livro, tá? O que você achou? O que você aprendeu? Quem eram os personagens? Onde se passou a situação? Essas perguntas abertas ajudam a criança a criar sinapses, a formar o conhecimento. Tá? Já não é mais um estilo elétrico na cabeça, já tem agora o conhecimento garantido. Segundo ponto, reconstruir a memória com materiais de apoio. O que é materiais de apoio, gente? É você, muitas vezes, ajudar seu filho a resgatar essas memórias através dos, do, da apostila que ele deu, a, das anotações que ele fez no caderno, é, que, que se torna muito mais rápido. Então, se ele aprendeu alguma coisa, mas esqueceu 40%, então você rapidamente vai lá no material dele, no material didático, no livro, na apostila ou na anotação e rapidamente você reconstrói isso, só que toda reconstrução de memória, ela é mais forte ela é potencializada, ela se transforma em memórias de médio ou longo prazo, tá? Isso é uma vantagem a mais para você. Contextualizar também acontece muito isso, quando o Miguel está estudando uma determinada matéria, eu tento contextualizar tudo que acontece, onde a gente vai, no supermercado, vai andar de bicicleta, que parece muito com a caatinga, tá? que é um dos biomas brasileiros. Então, Olha, se parece com o que essa, essa região aqui, essa praça? Ah, parece uma caatinga, né? as plantas são rasteiras ainda, são, as árvores são bem baixas. Então, veja, a gente vai contextualizando, isso ajuda a criança a fixar melhor o conhecimento. Ah, um outro ponto aqui é fazer exercícios de fortalecimento, aí nesse caso entra o exercício de memorização, tá? as técnicas mnemônicas, elas ajudam você a construir uma lista de palavras. Você vai usando uma técnica, por exemplo, para fazer um, um, um acrônimo. No caso, a gente usou assim, Antônio catou cera para matar uh, per, é, pernilongos. pernilongos né? Antônio catou cera para matar pernilongos. Então, Antônio é Amazônia, catou caatinga a cera, cerrado, para, que são os pampas, é, matar, mata atlântica e é, pernilongos, é, é a letra P, Pantanal. E aí você vai usando a técnica mnemônica e consegue formar diretamente, aí a diferença da técnica mnemônica é que vai direto para a memória de longo prazo. Tá? Você já pula aí a memória intermediária de curta duração, você consegue lembrar com mais facilidade. E a quarta dica aqui, é é se certificar de que houve o aprendizado. Como é que você se certifica de que houve o aprendizado? Fazendo perguntas. Aí vem através da explicação. Quando você pede para a criança explicar aquilo que ela aprendeu, você está confirmando que houve o aprendizado. Você consegue, naquele momento, reforçar, corrigir algum ponto que não esteja muito certo para ela. Então, são quatro as soluções, tá? Eu vou repetir para você. Reconstruir essa memória através de perguntas abertas. Segundo, reconstruir através de material de apoio. Terceiro, fazer exercícios mnemônicos, ajuda a fixar mais rápido esse conhecimento. Quarto, certificar de que houve o aprendizado. Com essas soluções, a criança vai conseguir recuperar a memória daquilo que foi aprendido com muito mais facilidade do